Novidades no processo de matrícula no portal do aluno A partir do segundo semestre de 2019, a URGS implantou novidades nos procedimentos de matrícula via portal do aluno. Segundo definido na portaria 10.329 de 2019 da Prograde, o processo de matrícula de veteranos ganhou duas novas fases. O período de exclusão de matrícula em disciplinas e a etapa de matrícula de inclusão. Essas mudanças têm como objetivo criar mais oportunidades de escolha aos estudantes da UFRGS. Com a modificação, não há mais solicitação de matrícula por meio do processo de correção, ficando esse procedimento restrito apenas aos casos em que comprovadamente houver erro da universidade. Finalizada a fase de encomenda de matrícula e a divulgação de seus resultados, inicia o período de ajuste de matrícula, no qual você pode solicitar inclusões, substituições ou exclusões de disciplinas e turmas. Depois da etapa de ajuste e durante a primeira semana de aula, você ainda tem a oportunidade de fazer alterações em sua matrícula por meio das novas fases implementadas. No período de exclusão de matrícula, será possível excluir a matrícula nas disciplinas que você percebeu que não poderá cursar ou que desistiu de fazer. Tudo isso sem causar prejuízo no seu ordenamento. Vale lembrar que também é possível fazer a exclusão na fase de Ajuste de Matrícula. A última etapa é a fase de Matrícula de Inclusão. Neste período, você pode se candidatar para as vagas originárias do período de exclusão e para as vagas não ocupadas nas fases anteriores de matrícula, também via Portal do Aluno. Essas vagas serão concedidas levando em consideração sua posição no ordenamento. Como o próprio nome diz, essa etapa é apenas para a inclusão de pedido de matrícula, não sendo possível excluir ou substituir. E diferente do período de ajuste de matrícula, a matrícula de inclusão é um pedido totalmente novo, ou seja, desconsidera os pedidos que você fez nas etapas anteriores. Todas essas fases de matrícula são realizadas via portal do aluno no portal de matrícula de graduação e dentro dos prazos previstos para cada semestre conforme o calendário acadêmico. Por isso, ao se matricular, fique atento aos prazos. E se ainda tiver alguma dúvida, consulte o tutorial de matrícula no portal ou procure a grade do seu curso.